E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje a gente vai assistir um vídeo aqui bem legal O negócio é o seguinte, é, eu tô assistindo esse vídeo porque no meu canal galera, esse eu fiz esse vídeo nesse estilo Mas o dele tem uma, uma, uma é um pouco diferente, que é aquele vídeo que, que eu tentei pegar a Amanda com o tenista, certo? Tentar entrar dentro da porta lá um tenista, e no vídeo dele tem uma paradinha meio que especial ali, diferente, aí é pra assistir pra ver o que é E o negócio é o seguinte, mano, esse vídeo no meu canal deu muita visualização, eu lembro que em um dia ele já tinha quase um milhão de views no Passado o tempo ele pegou 4 milhões, então, realmente a galera queria ver mesmo o Michael pegando a Amanda com o oh, os. Vamos, vamos parar aqui, por quê? Ele tá naquela missão, certo? E normalmente nós entramos pela frente e aí já inicia a missão. E já inicia a cutscene. Que o Michael vê as raquetes de tênis no chão e ele vai lá pra cima. Aí a Amanda sai com aquela toalha. Ele entra e o tenista pega e pula, certo? E se você entrar por trás, eu não sei se vocês já fizeram isso, provavelmente sim. Você é, não dá início a cutscene. Você consegue entrar na casa... O, o só dá início você entrar pela frente se você entra por trás você consegue entrar lá em cima ele chega na porta ele bate na porta e a porta está fechada certo ele a porta está fechada mas aí não tem como você entrar se você jogar um jogo normal no PlayStation 4 PlayStation 3 aí nessas plataformas é, você não tem como entrar a porta está trancada mas com a opção dos mods né que é essa câmera se consegue entrar em qualquer lugar eu fiz o um vídeo, ele fez também. Vamos ver como é que tá o dele. Bora, <risos> vou dar o um play aqui. Ele vai, entrar, ele vai olhar pela janela aqui, ó. Vai entrar, ó. Oh! Uou! <risos> Uou, você viu ali? <risos> Vocês viram o que tá acontecendo ali? Ele fez bem rápido porque essas cenas não podem ficar aqui no YouTube. E, vou deixar de novo que, que apareceu uma pessoa ali que eu não sei se vocês conhecem. Ó. Eita, moleque. <risos> Olha, essa é a surpresa do vídeo dele, certo? E o que acontece? A Amanda tá ali com o tenista. E por quê... Nós, a, a, aparece ali o a imagem dessa pessoa. Esse é o dois é o cara que na comunidade gringa, até aqui brasileiro alguns conhecem ele. Ele não tá fazendo mais vídeos de GTA, ele tá fazendo de Fortnite agora. E esse mano apela os clickbait. Eu sei que alguns vídeos meus aqui foram um pouquinho. Os mas eu sempre coloquei um ponto de interrogação. A gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo lá. E eu ia lá, tentava fazer a parada e chegava lá, as coisas não aparecia, não, não, não tava, tá, não era para estar tá lá. Mas é aquilo. Pô, será que é que nem aquelas pessoas dos bugs, né? Lembra dos bugs no início do GTA? Muitos falavam: Por que, que tem dentro da da teleférico do, do Monty Aí ficava aquela teoria: Será que tá? Porque por conta daquela imagem na parede, será que tem um o jetpack lá dentro? Tem alguma coisa lá o que, que tem, a galera ficava doida tentando entrar, tentando entrar, tentando entrar, entrava e não tinha nada. Então, basicamente isso que eu fiz em muitos vídeos aqui no canal, tentava entrar em alguns lugares para ver se tinha alguma cena, para ver se tinha alguma coisa, e o cara simplesmente botou o Fernando aqui, porque o Fernando é, mano, esse cara aqui ele fez um vídeo dizendo que a Rockstar mandou o GTA 6 pra ele. Você tem uma noção aí. A Rockstar mandou o GTA 6 pra ele. Ele fez o um vídeo fazendo um unboxing e tudo. Olha, tá aqui, a Rockstar me mandou o GTA 6 e tal. Aí depois ele fez outro vídeo. com Uma carta, que ele recebeu uma carta da Rockstar. Falando pra ele devolver o jogo, mano. Esse cara aqui é loucura, mano. Eu acho que é por isso que ele colocou o Fernando aqui, ó. Olha lá, ó. <risos> Ai, ai, velho O cara o, fazeu... Teve um BR que fez também a um unbox do GTA 6 Fez o unbox do GTA 6 Eu não fiz, eu não fiz Eu sinceramente não fiz Mas muitos gringos fizeram essa... O de vídeo aí Alguns BR fizeram, outros não Olha, tá pegando o carro do tenista ali, ó Tá jogando, ó De cima Vai explodir agora o carro. Mano, eu já fiz o, vídeos é, tentando segurar esse carro aí, velho. Botei tanque de guerra, botei um portão, fechei ele. Botei madeira na, na, na, na janela onde ele pula. Eu fiz vários vídeos também, galera, explorando essa missão aí, ó. Ele explodiu os dois carros e entrou. Vamos ver o que vai acontecer. Tracy. Não tem ninguém nenhum de casa. E olha que ele sai, tá viu? Depois vocês tentam aí fazer do jeito que eu falei: Fazendo desse estilo, indo por trás, que você vai conseguir pegar na porta, ele bate na porta e fala. <risos> Amanda! Amanda! Você não precisa estar aqui! Não na minha Fuck you, Michael! Tem um homem que se tornou 150 dólares por hora para fugir da in my own human stew. Ah lá, o cara hey, you. stop it What's up, man? Michael Inclusive você consegue entrar num site aí de relacionamento em que a Amanda fala que o Michael não pega ela e blá blá blá blá blá que você identifica que é, uma, que é a esposa dele, né? Tem muita, muito segredo no GTA, que eu fiz vários vídeos aqui no canal. Tem o segredo do. Que quando você sai com ela, ela fica bêbada e ela fala que gostava de um amigo dele. Que ela era afim de um amigo dele. Aí a gente sugere que pode ser o Brad, que pode ser o. Trevor. Mas acho que o Trevor não é, mas. Brad sim. Pode ser o Brad já GTA achei de esqueminha velho bom o vídeo tá acabando e cara já pensou que o que, é o que é ali dentro ia ser muito legal se desce para já fiz vídeo tentando proteger essa casa aí ó colocando um, um bagulho ali embaixo para Caramba, é a música do Sanders, não é? Botou a música do Sanders ali no final. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa era a surpresinha que tinha no vídeo dele. Agora, provavelmente, ele colocou o Sernandoi ali, é porque... Né? Já sabe. Então, se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Talvez eu poderia fazer esses vídeos no estilo diferente. De como seria a reação do Michael Se pegasse a Amanda ali Ou qual seria a reação, etc, etc Já fiz alguns assim também E é isso aí, se gostou, clica no gostei Compartilhe, inscreva no canal Obrigado por assistir, até a próxima aí. Fui!